Que tal estudar em um curso que é nota 5 no ENAD e 5 na avaliação do MEC? Essas notas máximas são da Medicina Veterinária do IEF Sul de Minas, Campus Muzambinho. Com infraestrutura moderna, aliada a um corpo docente de doutores e doutorandos, o curso prepara estudantes para atuarem nas mais diversas áreas do mercado ou para seguirem a área acadêmica. O dia a dia da profissão é realidade no Campus Muzambinho que possui a diversidade da Fazenda Escola com animais de pequeno e grande portes, setores produtivos e um hospital veterinário equipado, além da Inovavet Júnior e do Centro Acadêmico. Os estudantes também são incentivados a participarem de eventos, programas de iniciação científica, extensão, grupos de estudos, monitoria e estágio. Quer saber mais sobre a Medicina Veterinária do IEF Sul de Minas? Acesse portal.ifsudminas.edu.br